Serve para modelar só na hora que você está com elas, a nossa não. Ela é um tratamento estético de uso contínuo e com adaptação fica muito rápido e prático de colocar. Ela concentra calor na região abdominal, tirando todo inchaço e retenção. E usando todos os dias de 6 a 8 horas por dia, ela traz os seguintes benefícios. Corrige a postura, auxilia na redução de medidas, Pode usar pós-parto e pós-operatório.